Fala rapaziada, é o seguinte, hoje nós vamos conhecer todos os times da Clash Royale League Isso, 12 times, todas as contratações, movimentações brasileiros estreando na Clash Royale League Quem será o novo jogador brasileiro que vai estrear num grande time da Clash Royale League West deste ano Bom, conheça tudo, saiba tudo sobre os times da Clash Royale League West Agora, aqui no canal Bruno Clash e aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês, galera é o seguinte, já estamos de volta e vamos falar de Clash Royale League West, isso mesmo, já mando pra vocês aqui todos os times da Clash Royale League West, então senta aí, pega sua pipoca, já deixa o seu like nesse vídeo e se inscreve agora mesmo aqui no canal, porque vai ser a sua fonte de notícias diretamente da Califórnia pra falar de Clash Royale League West, mano Vai ser animal e você vai saber agora tudo sobre as escalações, as novidades, jogadores novos, brasileiros estreando Tudo agora, aqui Então, se liga só, bora pro primeiro time E vamos começar pela SK Gaming, isso mesmo, um timaço que jogou e jogou bonito na primeira temporada Bom, é o seguinte, o time da SK veio para a primeira temporada com o Sokin, Sergio Ramos, o Opessan e também o Morten Timaço, né? E eles foram até anunciados pela Clash pelo Clash Royale como na, na, no anúncio Preparados para levar tudo, SK Gaming não está para brincadeiras. Isso mesmo, e realmente não estava, né? Eles ficaram aí em primeiro colocado na fase regular da Clash Royale League. E na fase final, nos playoffs, acabaram disputando a final diretamente, porque ficaram em primeiro. E disputaram a final o a Team Liquid... E aí a Team Liquid acabou levando a melhor. Então a SK ficou em segundo lugar na Clash Royale League West da primeira temporada. Foi um resultado muito bom e com certeza eles deram realmente trabalho. Bom, mas vamos para mudanças, isso mesmo, mudanças aí no time. Bom, o que a gente sabe é que houve, tem uma saída e uma chegada. Bom, a saída foi do grande nome Sokin. isso mesmo, o europeu, o espanhol doido, joga muito, acabou saindo. Foi por empréstimo pra Tribe, a Tribe levou ele por empréstimo, olha que loucura, hein? É isso, a Tribe levou por empréstimo o Sokin e eles precisavam de um nome muito forte pra suprir a ausência do Sokin E eles não vacilaram Eles foram na Fenerik e trouxeram Rave 14 Isso mesmo, o Rave 14 agora faz parte do time da SK E com certeza vai aumentar o nível muito, porque o cara realmente joga demais no 1v1 Manda muito Bom, o time da SK tá praticamente confirmado E tem aí um timaço, hein Olha, Rave 14, Sérgio Ramos, Opeçan e Mortem Um time muito forte Com certeza vai dar trabalho pra muita gente que eles vão enfrentar Expectativas aí? Com certeza eles vão ficar no topo Que colocação? A gente vai precisar saber Bom, eles ainda são treinados aí Tem o coach, o o português Que a gente até teve... Oportunidade de entrevistar também na CRL Bom, esse timaço da SK começa a jogar logo mais na Clash Royale League West E aí, o que, que você acha? O time tá forte? Comenta aqui embaixo o que, que você acha da SK Agora vamos falar da campeã da Clash Royale League West da primeira temporada, que é a Team Liquid. Team Liquid que veio muito forte na primeira temporada, veio com Buff Mac, Canário, Diego B e Surgical Goblin. Veio comendo pelas beiradas e no final acabou dando um sprint absurdo e conseguiu se classificar aí em segundo colocado na fase regular. Na fase final nos playoffs eles acabaram ganhando da Immortals na disputa para ver quem ia disputar a final. Com a SK E contra a SK acabou dando show também E garantindo o título campeão Aí da CRL West eh, Primeira temporada Então a Team Liquid é atual time a ser batido Bom eles foram apresentados pelo Clash Royale ali O Clash Royale colocou quantos retweets Merece essa equipe, a Team Liquid Porque realmente era um timaço rapaziada Bom, mudanças Mudanças aí com certeza houve Tivemos uma saída e duas chegadas, isso mesmo, aumentar o número de jogadores da Team Liquid Bom, a saída foi aí, ficou por parte do Belfumac Belfumac saiu, pelo menos por enquanto é o que tá rolando aí Belfumac não faz mais parte da Team Liquid, porque a gente sabe pra, Provavelmente já está em outro time, isso daí depois a gente vê A gente fala um pouquinho na hora de chegar no time Bom, Belfumac então provavelmente está fora do time da Team Liquid E chegadas, chegadas, que é importante Quem vai vir pra Team Liquid no lugar do Belfumac? Veio dois. Bom, primeiro temos um brasileiro, um brasileiro muito forte, jogando demais. Foi anunciado aí a chegada do Surge KLTS Surge TS, o campeão da Cabreiro Cup, chegou. Junto com o Egor e conseguiu aí a sua vaga na Team Liquid. Isso mesmo, o Sérgio um é jogador de muito nome na, na Latam, um dos melhores aí da Latam, com certeza. Joga demais e vai chegar junto com o Egor. O Egor acabou jogando já algumas partidas pela Clash League 2, já pela Team Liquid, então já não é tanta surpresa assim. Chegou aí para fazer parte da CRL West, com certeza. Pela Team Liquid Olha, é um timaço, hein Eles têm ainda, são treinados pelo Eric O Eric Benamu Vai treinar esse timaço que vai contar com o Goblin, Diego B o TS, Canário E Egor Um timaço, hein rapaziada O que, que você achou do time da Liquid? Comenta aí embaixo que eu quero saber Bom, expectativas? Eu também acho que eles vão brigar pelo topo qual o lugar também não dá pra saber ainda, posso fazer até um vídeo falando sobre isso daí Mas com certeza eles vão estar lá brigando com a SK por um lugar no topo Isso é, eu acho que é o que vai acontecer Bom, Team Liquid vem forte e vem com o brasileiro Sandy que é o TS, agora em nova fase dentro da Team Liquid E agora vamos falar da Immortals, terceiro colocado na Clash Royale League West representou também uh, a, a região West lá na China E com certeza representou bem O Timaço joga demais esse time E bom, na primeira temporada eles vieram aí com um Timaço Com os conhecidos Acrep e o The God RF E também o excepcional Royal e o absurdo, a novidade O, o êxtase da Clash Royale League West Lapocati Timaço né rapaziada? Timaço Bom, eles foram apresentados aí pela, pelo Clash Royale apresentando a equipe Immortals para a Clash Royale League West. Isso mesmo, o time da Immortals que veio muito forte, jogou muito, cresceu demais durante a, a temporada. Ficou aí, como eu disse, em terceiro colocado. Tanto na fase regular como na fase final da Clash Royale L West Clash Royale League West. E neste momento o que a gente pode falar pra vocês é: é 98%. De chances que já está confirmado o time da Immortals. E o time da Immortals vai ficar aí com é, os próprios jogadores: o Acrep, o The God RF, o Royal e o Lapocati. E sendo treinados ainda pelo Trainer Luiz. É um time bom, é aquela, aquela ideia: né? time que tá ganhando não se mexe eles não ganharam o título, mas ficaram em terceiro, representaram muito bem lá na China, e acho que eles estão imaginando que dá pra crescer muito nessa segunda temporada, que eles estão acreditando demais, e realmente a Immortals jogou muito bem. Então não tivemos saídas no time, não tivemos chegadas no time por enquanto, e com certeza esse ser aí o time para a segunda temporada da Immortals. Bom, expectativa para esse time com certeza é se manterem o mesmo nível, é, se mantiverem o mesmo nível, se continuarem do jeito que estão, briga pelo topo também. Cara, não tem como imaginar algo diferente. A Immortals vem forte para essa temporada também. E você, o que você acha? A Immortals está forte? Eu precisava se reforçar? Comenta aqui embaixo o que eu quero saber. Bom, agora vamos falar da que isso mesmo, a Fineric que acabou perdendo o Rave Bom, isso aí a gente já fala Bom, a que na primeira temporada veio com um time muito forte Todo mundo falava muito bem desse time Ainda não sabia se as, algumas peças podiam encaixar Mas o time era esse aqui, ó Azushine, Rave 14, Mikkel e Fei Bom, time muito forte também e foram anunciados Boa sorte, para todas as equipes da Clash Royale League West que irão defrontar ou enfrentar os Fnatic Isso mesmo, todo mundo já imaginando que eles iam dar trabalho demais e realmente deu muito trabalho, porque além desses jogadores que eu anunciei pra você que começaram a Clássico Real League West, ainda teve a chegada do Ierai isso mesmo, o Ierai chegou aí no meio da temporada e começou a ajudar o time da Fineri. Quase o Chine acabou nem jogando, então, de repente, é algo que a gente não sabe como rolaria nessa temporada. Será que ele vai, será que ele não vai? Bom, a gente teve sim chegadas e partidas. Saídas, como a gente já falou, a saída não é uma surpresa, a saída do Rave O Rave que foi aí pra SK Então a, a, a, o time da Fneric teve que lidar com a perda do Rave 14 E para a alegria dos brasileiros, para a alegria dos narradores Um brasileiro na Fneric, isso mesmo E é a estreia de um jogador absurdo do Brasil Samuel, Samuel Jogador animal Samuel Bassotto, muito conhecido no meio também. Samuel Bassotto veio para tomar o lugar do Rave no time da FNERI, que com certeza levaram o time a um nível muito alto. Então vamos aí acompanhar a estreia do Samuel no competitivo presencial. Na, lá na Califórnia Que loucura, hein, cara Absurdo, então, sai Rave Entra Samuel Bassotto, loucura E bom, vamos então falar do Time da Fineric, o time da Fineric Vem então com o Fei, com o Assushine, com o Mikkel Com o Yerai e com O Samuel Bassotto A mudança aí ficou pelo Samuel com o Rave Bom, é... O time vai ser treinado ainda com o José VTS. José Vicente Torres Salard. José VTS é o treinador da Fineric. A Fineric que ficou em quinto lugar nessa temporada passada. Busca aí, de repente, dessa temporada conseguir com os jogadores que vão aí jogar, substituir o Rava, inclusive o Samuel... Pegar os topos, pe alcançar o topo e pegar, quem sabe, as primeiras colocações. Bom, isso a gente vai ver na Arena, lá na Califórnia, manos. Bom, e aí, o que você acha da estreia do Samuel Bassotto na Fineri? Que um timaço, hein? Bom, vamos ver como vai ser isso daí. Eu tô ansiosíssimo e já desejo boa sorte ao Samuel. Boa sorte, moleque. Arrebenta, irmão! da Complex, aquele time maluco que deixa todo mundo doido com as jogadas, com o um estilo de jogo, mas que no final acaba não conseguindo ganhar os títulos. Bom, vamos falar da Complex, que na temporada anterior veio com um timaço Adrian Piedra, Colton83, Vulcan, Air Surfer e Razer, um time aí com cinco jogadores, cinco jogadores absurdos, e foi anunciado pelo Clash Royale como Time Complex junta-se Clash Royale League Oeste com uma seleção de topo, o próprio Clash Royale já falou, é uma seleção realmente de topo Bom, e sobre Complex colocação, eles ficaram em quarto lugar, eles acabaram na fase regular, atrás da Fenerik mas no confronto, no, nos playoffs acabaram ganhando da Fenerik e conseguindo o quarto lugar ficaram acima da Fenerik, passando uma colocação Bom, e o time, tem saída, tem chegada? Não provavelmente já fechou aí, eles já até anunciaram o time para essa Clash Royale League West e não houve mudanças. Eles ainda continuam com Colton 83, Razer, Adrian Piedra, Vulcan, Air Surfer, e o treinador é o Kyle, Kyle Kloss Isso mesmo, o time da Complex vem da mesma forma para Clash Royale League West. Eu acho que eles não estão errados, eles estão com um time muito forte e foi no detalhe foi no detalhe contra a Immortals, o que poderia dar, pelo menos, o terceiro colocado. Então, eles estão com um time muito forte e vão também brigar pelo topo. E aí, você gostou dessa manutenção do time da Complex? Às vezes, segurar os jogadores é melhor do que querer, querer se reforçar e pegar gente aí que realmente não representa. Bom, o time da Complex vem forte para essa temporada e eu quero saber de vocês. O que você acha? Você manteria esse timaço? E eu acho que vai bem, então, é isso, veremos na arena E agora chegamos ao time, ao sexto colocado da temporada regular O time, o último dos times que foi para os playoffs A Tribe foi no lugar da Penha, a gente ficou maluco na... Mas acontece né, não tem problema Bom, o time da Tribe foi, é, chegou para a primeira temporada com um timaço, um time realmente grande: B-Red, J-Monte, Spades, Nitran e Tommy. Um time muito forte, muito conhecido também é, é, no local ali e com certeza, no local que eu digo na NA, né? No, no time na, na NA, ele era muito reconhecido também, muito forte também e foi anunciado. Pelo Clash Royale com muitas jogadas quentes A vida da equipe da Tribe Gaming Isso mesmo, timaço que prometia demais Acabou é, não fazendo jus aos, a, a fama que poderia ter lá Todos esperavam muito mais da Tribe Mas realmente não rolou Eles ficaram em sexto colocados Chegaram em sexto para os playoffs E ficaram perdendo no primeiro jogo E não teve aí muito o que fazer Tribe realmente estava um pouco abaixo dos demais times que avançaram Bom, chegadas e partidas. Saídas. Tivemos aí duas saídas e duas chegadas. Duas saídas. Primeira saída do J. Monte. O J. Monte, aquele jogador que era muito engraçado, que entrava com óculos. É, cara, animal. Aquele jogador era demais. Ele se aposentou pra cuidar aí dos estudos. Então, não vai jogar nessa Clash Royale League. Uma pena. O cara era muito legal, muito bacana e todo mundo gostava dele. E o Spades. O Spades também. Que jogou pouco na Clássico L League West Acabou é, até em alguns momentos ajudando a Tribe Mas também não está no time da Tribe nessa temporada Bom, chegadas, vamos às chegadas A primeira a gente já sabe Sokin, Sokin veio por empréstimo da SK Pra se juntar ao time da Tribe E junto com ele também veio o Carter Isso mesmo, o Carter veio pra fortalecer aí o time da Tribe e já vem muito forte para essa temporada. Bom, aí a gente falou do Sokin, falou do Carter, então vamos falar do time. O time vem com o B-Red, vem com o Sokin, Tommy, Carter, Nitran e treinado. Pelo Elk. E aí, e vocês, gostaram do time? Eu achei um time muito forte também Basta, é claro, eles equilibrarem Acharem as formas de jogar o 2v2, o 1v1 Porque o time realmente tem qualidades individuais E agora tem que ver se no papel, na arena na verdade, vai funcionar muito bem Bom, os jogadores têm um grande renome, vamos ver como vai ser E vocês, o que vocês acharam do time da Tribe? Eu acho que eles ainda precisam... Montar a estratégia, montar, ajustar o time para poder brigar pelo topo Então, por enquanto, acho que ainda não dá para vislumbrar aí um título Uma grande colocação Vamos ter que ver na arena como eles vão se sair E chegou a hora que todo mundo esperava A pen um brasileiro, o time brasileiro que vai representar a gente lá na Clash Royale League West, lá na Califórnia. A gente tava torcendo demais pra PEN na primeira temporada. Não deu. Olha, ficou. Uh, quase mataram a gente do coração. Na primeira, primeira parte da, da temporada foi maravilhosa pra PEN 5/1, mas a segunda foi realmente horrível. E aí não deu pra classificar. Bom, a PEN veio pra primeira temporada, chegou aí pra Clash Royale League West com o Carnage, Surge, Surgical TS e o grandíssimo Wayne. E realmente acabou sendo anunciada como pro Clash Royale como chegou a hora do Brasil! PEN Gaming chega com tudo para dominar a Clash Royale League West. Bom, a gente sabe que no papel é, tava tudo muito lindo, tudo muito legal para a Pen, o Timaço. Mas eles acabaram ficando aí apenas com a sétima colocação na fase regular. Não conseguindo a vaga para os playoffs. E olha, por um ponto, por uma vitória. E que escapou, que ninguém até hoje acredita como escapou aquela vitória. Uma vitória em duas, na, nos últimos dois jogos. Cara, foi absurdo. Mas já passou. Bom, mudanças para o time da PEN. Tivemos uma chegada... E uma saída, na verdade duas chegadas e uma saída, isso mesmo Bom, chegada importantíssima, vou falar daqui a pouquinho Mas primeiro a saída que a gente já confirmou O surge TS que foi para a Liquid surge TS não está mais na PEN Foi para a Liquid e deixou a PEN Bom, agora vamos falar de chegadas Bom, primeira chegada aí que a gente já sabe Que não foi confirmado, mas a gente já, já tem indícios de Praticamente confirmado, não tem muito o que fazer. Bom, vamos, vamos saber isso daí direitinho. Mishifu, isso mesmo, Mishifu, ele chega para a pen Gaming. Pelo menos é o que já tá tudo meio que encaminhado. Espanhol de, jogou pelo Valência lá na Espanha também. Mishifu, inclusive, ele postou uma foto no aeroporto indo para Los Angeles. Colocou ali as bandeiras dos Estados Unidos e tal. Meio que um mistério rolando no ar, ninguém anunciou e tal. Mas. Isso a gente já pôde ver porque no Clash League 2 ele já jogou pelo time da PEN Então já temos aí uma experiência aí, sabemos que ele já participou aí de um jogo pela PEN Inclusive com uniforme e tudo, foi, foi, é, é, provavelmente tudo fechado, Michifu Se não acontecer aí meu amigo, eu não sei o que acontece Mas tudo indica que é Michifu o substituído, o substituto do Surgical TS na Bem, bom, mas eu diria que a grande chegada, o grande nome para essa temporada para a Pen, o que pode ajudar muito a Pen esse ano, é esse cara, Alan Franzotti. Alan Franzotti que já foi anunciado pela pela Pen, ele vem aí, chega como um strategic coach, um coach, um treinador de estratégias, estratégico é, pra para para Pen. E vai ajudar demais na Clash Real League West. O Alan Franzotti da seleção brasileira. Campeão da Latam. Vice-campeão mundial. O cara é fera. E a PEN ganha muito com essa contratação. Eu diria que essa contratação pode ser a chave para a PEN brigar por título. Sim, eles fizeram milagres com o time da Pen, da, da Vivo no ano passado. E eu não duvido que eles arrumem a casa e a Pen venha muito mais, muito forte para esse ano. É o time brasileiro, a gente vai torcer muito para a Pen chegar representando. Bom, time da Pen meio que definido aí, né? Vamos passar então pelos jogadores. Os jogadores são o En, o grande jogador, a esperança da Pen Game também, Mishifu, que provavelmente deve estar tá fechando aí, hoje deve ser anunciado nos próximos dias Renan Cava, o grande jogador Renan Cava. Esse é um jogador que eu sou fã também Muito é, constante também, ajuda demais o time Bom, Carnegie, Carnegie, que é um grande jogador, todo mundo sabe é, Foi meio irregular na, na temporada passada? Pode ter sido, mas acho que ainda é um grande nome pro time da PEN Bom, e aí, treinados pelo Lampião, grande cara absurdo E com certeza com a adição do Alan Franzotti no time Eles já são entrosados da seleção, etc Vai fazer muita diferença E todos eles aí Junto com o manager, o rarozeira, mano Bom, é isso, sorte a Pen Game Muita sorte a Pen Game Acho que sim, temos grandes jogadores Temos possibilidades concretas de brigar pelo título Basta juntar, rapaziada Esse momento não é momento pra brincadeira É momento de concentrar e buscar o título O Alan sabe do que eu tô falando é a hora, não tem o que falar O Alan tá ligado, ele vai ajudar muito esse time Com a experiência que ele teve na temporada passada também Bom, PENGAME, a esperança dos brasileiros Eu tenho esperanças que vai dar bom E vou voltar tá lá pra trazer as emoções da Pain Game pra vocês Com tudo, com toda a força e vamos torcer E vocês, gostaram do time da PENGAME? O que, que acharam? Vamos com força? Eu acho Então, bora lá, vamos torcer falar de um outro time que também não foi tão bem Acabou que nos últimos jogos conseguiu melhorar sua posição Mas realmente não foi tão legal Misfits, isso mesmo, Misfits Que veio a primeira temporada com um time com Loai, Bering, Trainer Chris e Wings Um time aí conhecido no NA, já tinha jogado a NA toda E veio pra temporada Clash Royale League West Ninguém esperava muito e realmente não foi muito bem mas dentre os que estavam é, jogando, eles ficaram na frente de nomes muito grandes, vocês vão ver depois. Bom, Misfits, que foi anunciado: não subestime o poder desse time. Chega Misfits para a CRL West. Isso mesmo, eles até. O próprio Clash Royale já entendeu: não subestime. Por quê? Porque todo mundo olhava e falava: é. Esse time aí. É. Ir, é. Mas é isso, time é time Na hora do jogo o Nego pode crescer Demais, rapaziada, então Não tem o que falar, bom, a Misfits A Misfits, por enquanto Tudo, 98% de chances Que eles continuem Com o mesmo time O mesmo time, isso mesmo Não sai ninguém, não chega ninguém Pelo menos por enquanto, por enquanto E o time pra segunda temporada vem Então com o Beren, Trainer Chris Loai, Wings, treinados pelo Adam. Isso, esse seria o time da Misfits. E você ainda continua que não dá? Continua pensando como Clash Royale que não dá para subestimar o time da Misfits? Ou eles vão ter trabalho nessa temporada porque os times estão mais fortes ainda? Eu particularmente acho errado eles manterem o time e não contratarem ninguém. Podia ter mantido o time, mas contratava um ou dois jogadores para dar uma mexida e tentar trazer mais qualidades ainda para Misfits Bom, vamos ver na prática, vamos ver na prática como vai ser isso daí Misfits, uma grande incógnita E vamos falar agora do Team Queso, isso mesmo Team Queso que vem lá da Europa para tentar mostrar que tem força para poder ganhar a Clash Royale League West, mano Bom, na primeira temporada eles vieram com o Beneju Dark Angel, Azilis e Kutiku. Isso mesmo, esse foi o time da, do Tim Quesso para poder jogar a CRL West. Eles foram anunci anunciados pelo Clash Royale como: Quantos quantos queijinhos estão apoiando o Tim Quesso para a CRL West? Isso mesmo, o time da Tim Queso que veio aí com tudo na primeira temporada. Começou bem. Acabou tendo altos e baixos durante a temporada, mas no final acabou indo muito mal Terminaram em nono colocado, foram o nono time na tabela entre 12 Então realmente não foi nada bom pro Tim que ficando atrás até da Misfits, olha que loucura Bom, o time aí é, teve uma mudança, uma mudança, não tivemos saída no time do Tim Tivemos uma entrada, uma adição o Ruben, isso mesmo, o Ruben chega para adicionar poder ao time da Tinqueso. Muitos times com mais do que 4 jogadores. Isso é legal, hein, rapaziada? Bom, então eles meio que confirmam o time já tá até anunciado para essa temporada com Azilis, Benju, Kuchiku, Dark Angel e Ruben, Ruben que já joga pelo Tinqueso. Bom, e todos treinados pelo Termisfa, Isso mesmo, todos da Europa, todos da Europa. Bom, time é, forte do, do Tim Queso, realmente não foi bem na primeira temporada, não, não sei se eles, com esse time, sem mudanças muito... É, o Ruben entrou, beleza, o Rubem vai forte, mas eu acho que ainda precisava de alguma mexida muito forte. Pra quem teve jogadores absurdos é, no time, como Adrian Piedra, uh, Serge, uma loucura, é, realmente, não sei, a, o Sokin, próprio Sokin, é... Acho que ainda falta mais, falta mais pro time brigar por título Acho que eles vão brigar sim por melhorar, eles, acho que eles não vão ficar em nono colocado ou para baixo Acho que eles vão melhorar a posição deles, mas é, vão ter que jogar muito Porque os outros times estão vindo muito fortes também Esse é o time do Tinkesso E você, acha que o time ficou forte? Acha que vai dar bom? Ou não? Vai dar ruim Comenta aqui embaixo que eu quero saber a sua opinião sobre o Tinkesso Agora vamos falar de NRG, isso mesmo, Energy, como dizem, isso mesmo, Energy veio na primeira temporada com o time com o Hazard e Carter, com também dois caras absurdos, mas que não chegaram nem a pisar nos Estados Unidos: o Lich Pentakill e o X-Pedro 15, que poderiam sim dar um, uma força um pouco maior para o time. Bom, é, eles começaram a temporada desta forma. Escritos né, dessa forma, foram anunciados pelo Clash Royale. Chegando com uma equipe poderosa para Clash Royale League West, a Energy, quem está preparado para vê-los em ação. Isso mesmo, eram os quatro jogadores que estavam anunciados pela NRG. Bom. No meio disso tudo, ocorreu loucuras lá. Não saiu visto pro Lee Pentakill, não saiu visto pro X Pedro 15. O Lee Pentakill até agora não conseguiu visto pra jogar em lugar nenhum, pelo menos é, foi com bem complicado. O X-Pedro 15 já foi até jogar pra Ásia agora nessa temporada, já tá jogando, inclusive, e eles tiveram que trazer um terceiro homem. Que foi o Thunderstruck, isso mesmo, o Thunderstruck chegou ainda no meio da competição na primeira temporada para poder ajudar o time da NRG Não ajudou muito, o time ficou em décimo colocado na fase regular Não deu muito bom Bom, é, saídas e chegadas Bom, vamos ver, vamos falar o seguinte O que acontece é o seguinte, ainda tá meio obscuro o time da, da, Energy, da NRG Bom, saíram, que a gente já sabe que saiu O... X Pedro 15 não vai jogar, tá na Ásia. O Leech o problemas de visto, não vai jogar. O Carter saiu, foi jogar em outro time. Foi jogar é, no outro time aqui na Clash Royale League West. Não vai estar à frente da NRG. Mas temos aí algumas, algumas coisas que podem acontecer. Bom, alguns nomes estão sendo ventilados Eu vou falar os nomes, não é nada certo São nomes que eu ouvi Que tá rolando no Twitter, umas conversas Três nomes que eu ouvi no Twitter Belfumac Belfumac da Liquid Belfumac, foi o que eu ouvi Também tivemos outros dois nomes O Fla, isso mesmo O Fla também pode chegar Na NRG e também O Trainer de Putz Trainer de Putz também pode chegar E a gente viu aí também na energia nas redes sociais, eu procurei no Twitter O Thunderstruck postou essa foto aí com um cara ali ó Jogando ali e colocou uma carinha de hum... Meio que dando um spoiler, botou até uma, um... um... um... um... um... Um emote na cara do, do jogador Mas uma coisa que eu percebi, ele tá com um boné branco Que é da Clash Royale League da, da temporada do ano passado Boné branco da CRL e a camisa que ele tá usando provavelmente deve ser do Lich Pentakill Eu acho que deve ser do Lich Pentakill Porque é aquela camisa da Venezuela, eu acho que é isso Eu só não tenho certeza agora se é da, do Lich Pentakill ou do XP15 Fica na dúvida, fica na dúvida Bom, ele colocou essa imagem e outra coisa que eu peguei também Foi essa outra imagem Essa outra imagem que o Fla, que é um dos caras que está sendo é, Ventilados pra estar no time da NRG Postou aí ó, a, a, no dia 12 ele colocou novidades em breve, colocou umas, umas coisinhas, tipo de felicidade e tal Ele mesmo retweetou a foto que eu mostrei pra vocês que o Thunderstruck postou E ele mesmo retweetou uma foto que o Hazard, que ainda tá no time da, da NRG Postou com escrito dois é, novos players e tinha duas pessoas também com dois emotes nas caras Bom, a gente imagina que já são dois novos jogadores no mínimo dois, no mínimo, porque tá na foto do Hazard. Mas quem sabe o terceiro é o da foto do Thunderstruck. E aí seriam três, né? Bom, temos três nomes: Buffmack, Trainer de Putz e Fla. Pode ser. Bom, esse é um time que ainda tá meio meio obscuro, mas o time para a temporada 2 dessa Clash Royale League aqui no na Califórnia ficaria com o Hazard, Thunderstruck e e aí chegariam... Chegariam... Belfimac, trainer de Putz e Fla... Ou alguns deles, ou todos eles, não sei... Treinados pelo Chief Jota... Chief Jota... Que, o, Chief J, o Chief Jota... Que é o treinador do time da NRG... O que eu sei é... Não dá pra jogar com dois jogadores... Eles precisam de mais jogadores... Normalmente quatro, pelo menos... Eles têm aí a possibilidade de estar com cinco... Então, a ideia é essa... E aí, você acha? Esses jogadores vêm pra Clash Royale League West... Essa temporada... Com esses jogadores, o time da NRG fica mais forte? Eu, eu não tenho certeza se eles vão ficar mais fortes Mas eu ficaria muito ansioso de ver esses jogadores lá Pra poder saber como eles vão sair aí jogando na Clash Royale League West Nesta temporada, mas Então é isso, NRG incógnita Mas, diria, esperança time, pro time da NRG Vamos lá, vamos ver como vai ser na prática jogando na Clash Royale League West E agora vamos falar do nosso companheiro, nossos companheiros de Latam, Cream Sports, isso, a Krim que olha, foi complicado, deu pena, deu pena. Bom, vamos lá, vamos falar da Krim, a Cream que veio pra primeira temporada com muitos jogadores, foi o maior time da, da temporada, com Flash, Diego E, Código CR, José Brian... Lince e Lucky Dubs, Isso mesmo, eles foram anunciados é, Desta forma, chegou o Cream Sports para tomar conta Da Clash Royale League West Isso mesmo, foram anunciados com seis jogadores Chegaram 4 lá na primeira temporada Os outros 2, o Código e o Lucky Dubbs tiveram problemas Com o visto, acabaram chegando na fase final Da competição, não Conseguiram ajudar, o Lucky Dubs até deu é, Deu PT em todo mundo Lá, zerou um time inteiro Mas realmente não deu para ajudar tanto Eles fecharam em décimo Primeiro colocado na primeira temporada Realmente não foi nada bom pro time da Queen Bom, eles estavam com um time com seis jogadores muito grandes E aí tivemos chegadas e partidas Sim, tivemos três jogadores que provavelmente já estão fora do time Eu diria que já está confirmado Três jogadores fora do time e dois que chegaram Bom, vamos lá então Vamos dois, na verdade um jogador e um treinador novo Isso mesmo Bom, vamos ver aqui na prática Bom, quem saiu? Quem saiu? Foi, três foram três jogadores, José Bryan, Diego E e Flash saíram do time, não estão mais no time, não estão mais no time Assim como o treinador, o Drexen, também não está mais no time, mantiveram aí o Luck Dubs, o Lince e o Código E aí tivemos as mudanças, as chegadas, chegada de um grande jogador mexicano, um jogador absurdo e que realmente... Pelo menos no nome vai trazer muita força pro time É o Pompeio, isso mesmo, capitão da seleção mexicana Pompeio 04 está no time da Queen Isso mesmo, o Pompeio vem pra fortalecer, um grande jogador Experiência em presencial, experiência internacional, muito bom jogador Bom, junto com ele tivemos aí a incorporação do treinador, o Tony Rua Tony Rua que chega aí pra Queen Sport substituindo o Drexen isso mesmo, o Tony Rua agora vem pra chegar, hein? Eles querem a vitória nessa temporada e vão precisar jogar demais. Então, o time que vem pra Clash ele League já foi anunciado. Time muito forte. Ainda né? tem Rayman. O Rayman que vai conseguir. Vai ajudar com análises. O Carlos também vai ajudar com análises. E eles mandam ali um always Screen. Isso mesmo. Então, vamos ver como vai ser os nossos. Como serão os, as partidas dos nossos companheiros de Latam. Queen Sports. E aí, o que você acha? Estamos bem representados na Latam? Pain e Queen? Tomara que nessa temporada seja o inverso que a gente esteja no topo, como foi no começo da primeira temporada. Bom, o time então completo: Pompeio04, Lucky Dubs, brasileiro, demais, joga muito. Lince, código CR. Isso tudo treinado pelo Tony Rua. Isso é o time da Queen Sports. para fechar com chave de ouro aí esse 12 segundo time da Clash Royale League West é, segunda temporada aqui de 2019 vamos falar de dignitas dignitas o time que não foi muito bem na primeira temporada não foi bem bom o time veio aí com Blaze Ed Oxlate e Frost para poder mostrar sua força na Clash Valley League West, mas Não mostraram força, sim Eles ficaram em 12º lugar Eles que foram anunciados pelo Clash Royale Como a equipe dignitas Preparada para mostrar o que vale Na Clash Valley League, é Não valeu muito, bom Eles não conseguiram mostrar muito trabalho Realmente tiveram muitas preocupações Muitos trabalhos e Pra essa temporada não tinha jeito, teve que mudar. Ao contrário do Fits, eles resolveram agir. Então tivemos uma saída e duas chegadas, inclusive com um treinador novo. Bom, chegadas, vamos a che... ah, saídas primeiro. Saídas, Ed, o Ed não faz mais parte do time da Dignitas. Ed está fora. E chegadas, tivemos a chegada de um jogador, o Skills. Skills chega aí pra ajudar o time. Do Dignitas nessa temporada O Skills que chega junto com o um novo treinador O novo treinador é o Drexen Isso mesmo, o Drexen que sai da Cream E tem a oportunidade de treinar o time da Dignitas Pode sim melhorar o time da Dignitas Bom, o time da Dignitas já foi aí confirmado Já foi aí, postaram até fotos na internet, no Twitter E já está confirmado aí, praticamente confirmado Com Blaze, Frost Oxalate e skills treinados, é claro, pelo treinador Drexen Isso mesmo, esse é o time da Dignitas O que, que você acha? Melhor do que na primeira temporada? Eu acho que vai dar uma mexida, vai dar uma ajuda aí no time Não sei se a gente vai, vai ver aí uma mudança gigantesca Mas que a mudança do treinador vai ajudar também o time da Dignitas Isso eu tenho certeza que vai Bom, saber se isso vai dar certo, se vai melhorar a última colocação da primeira temporada não sabemos, eu diria que é bem difícil conseguir classificação para playoffs, por exemplo Bom, tudo isso a gente vai ver na prática, na Clash Royale well League West Que começa muito em breve para vocês Então fiquem ligados e comenta aqui embaixo o que você achou do time da Dignitas Então essas foram as 12 equipes confirmadas Com umas pequenas coisas a acontecer ainda Mas praticamente 98% de é, certeza nos times Vamos começar com a Clash Royale League West em alto nível E eu espero que seja absurdo realmente essa outra temporada eu tô muito ansioso e acho que vai ser muito diferente da primeira temporada, muito mais disputa, muitas mudanças, jogos de cadeiras aí durante a temporada. Então, com certeza, promete. E você, o que você acha? Que lugar você acha que o time da PEN vai ficar? Coloca aqui embaixo. Você quer que eu faça um vídeo? É, dizendo previsões Ou previsões segundo o Bruno Clash Para Clash Royale League West, comenta aí embaixo que eu vou fazer com certeza Pra vocês, e é claro, se você gostou desse tipo de vídeo Dá muito trabalho, eu pesquisei bastante Pra poder fazer pra vocês E dá um trabalhão Deixa o seu like, por favor Se inscreve no canal, estamos batendo Um milhão de inscritos E só depende da gente pra poder conseguir chegar Beleza? Então é isso, manos Muito obrigado de coração